Com a proximidade da Copa do Mundo de 2022, Aristeu resolveu adquirir uma Smart TV de 50, cujo preço à vista era de R$ 3.315. Não querendo desembolsar, ó, Aristeu era mão de vácuo, a quantia de uma vez, prevendo... Outras possibilidades, Aristeu efetiva a compra conforme um plano de pagamento da loja. Olha lá o plano, ó, se liga. Duas parcelas iguais de R$ 1.690. A primeira no ato da compra... E a segunda a vencer em 30 dias. Dessa forma, a taxa mensal de juros praticada pela loja é de. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Essa é uma questão sobre juros simples. Por quê que é uma questão de juros simples? Porque para um período igual a 1, o juros simples é igual aos juros compostos. Eu venho falando isso em várias aulas, porque o aluno fica meio bolado, né? Ah, Marcão, como é que eu vou saber que é simples ou que é composto? Que é composto, Aí você tem que interpretar. Para um período igual a 1, tanto faz. Você pode usar o simples ou você pode usar o composto. Tá? Para um período igual a 1, eles são iguais. Então, e que você vai fazer? Você vai sempre para o simples, porque o juros simples é mais fácil que os juros compostos. Legal? E nessa questão de juros simples, ele está querendo saber o valor da taxa. Qual foi a taxa praticada pela loja? Legal. Para resolver essa questão de juros simples, nós vamos utilizar a fórmula. Tem aluno que gosta de fazer de cabeça, né? o mal criado. Vai errar, vai errar. Não inventa, faz o feijão com arroz. Ó. O inimigo tá aí. Ó, quem é o inimigo? É o cara da banca. Então, escuta o que o tio Marcão tá falando. Vamos lá. Antes de eu aplicar a fórmula, eu vou criar aqui a linha do tempo para você compreender o que tá acontecendo. Ó, a televisão. Ela custa 3315. Esse é o valor da televisão. Olha como a linha do tempo ajuda. Aí o que que aconteceu? Ele fez um pagamento no ato de 1690 e um mês depois um mês depois ele pagou outra parcela no valor de 1690. Aí qual é o erro do aluno? Cara, eu tô falando isso em todas as aulas e vai acontecer isso na prova, hein? Qual é o erro? Qual é o erro da maioria dos alunos? O aluno esquece de abater. Se você deu uma entrada, tem que abater. Ó, o valor da televisão é 3.315. Você pagou no ato da compra R$ 1.690. Então, quanto você está devendo para a Casa Bahia? Coloca aí para tio Marcão. Vamos lá. Coloca aí para o tio. R$ 3.315. Você pagou 1.690. Estou ensinando você a pensar um pouquinho. Qual é o valor da sua dívida hoje? Hoje, quanto é que você está devendo hoje, né, para casa Bahia? Vamos lá, coloca aí. Vamos lá, vou esperar que a galera responder. Adriano, vocês vão fazer algum curso voltado para o BGE? Pois já temos, Adriano, tá? Entre em contato aí com o Júnior, adiciona aí o WhatsApp dele que ele vai te ajudar. Tá bom? Já temos sim esse curso. Pô, Marcão, eu tô devendo mil seiscentos reais. Então, esse é o valor da minha dívida. Esse é o valor da minha dívida. Ó, esse é o valor da minha dívida. Só que passou um mês, ó. Ó, o mundo é feio, ó. Passou um mês. A Casa Bahia te cobrou 1.625? Claro. Claro que não. Ela te cobrou... Ela te cobrou 1.690. Pergunto. Ó, brincando eu vou tirando as informações. A Casa Bahia te cobrou juros? Sim ou não? Sim, descobrou juros Te cobrou juros de quanto? Coloca aí para mim no bate-papo Vamos lá Ela descobrou juros de quanto? Você estava devendo 1.625 Passou o um mês, ela descobrou R$ 1.690 Está descobrando quanto de juros? Coloca aí para mim no bate-papo Vamos lá para a gente fazer junto. Ô Marcão, tá me cobrando 60 reais. É isso mesmo, tá me cobrando 65 reais. Só que esses juros é em cima de quem? É em cima do saldo devedor. É em cima de qual capital? Em cima de 1625. Ele está cobrando esses juros em cima de 1.625. Durante quanto tempo rolou essa dívida? Durante um mês. E ele está querendo saber o valor da taxa. E ele está querendo saber o valor da taxa. Olha aí. Tudo lindo. Que, que eu vou fazer agora? Eu vou usar a fórmula, eu vou usar a fórmula dos juros simples: Ó, juros é igual a CIT sobre 100. Aí vamos lá: tem uma galera que tá errando aí, né? Porque não tá seguindo o padrão. Ó, juros: qual é o valor dos juros? 65 é igual o capital. Qual é o capital? Qual é o capital? 1625 vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo sobre 100. Não tem zero para cortar. Então, o que, que vai acontecer? Esse 100 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 6,500 é igual a 1.625i. E vai ser igual a 6,500 dividido por 1.625. 6,500 dividido por 1.625 vai dar 4. Vai dar 4%. Então a loja está cobrando uma taxa de 4% ao mês. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz.